Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click, MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Fala, galera. Beleza? Felpão aqui. E, guys, hoje o vídeo... A dica seguinte... A dica, né? Hoje é mais um Felp, Felp Dicas que eu vou dar aqui pra vocês. É na Vertigo, beleza? A dica vai ser o seguinte, galera. É tipo uma batida é, que você pode fazer. Você perder a rampa aqui, sabe? A dica é o seguinte. Os caras dominaram aqui, Certo? Os caras dominaram essa parte, você quer, dar uma, você quer bater, tipo assim, por exemplo, normalmente quando você chega aqui, eles vêm, faz as smokes aqui, faz essa aqui, ó galera, também pra quem não sabe, deixa eu ver se eu ainda tô lembrado dela, é essa aqui mesmo, fecha aqui, ó, fecha toda essa parte aqui e começa a entrar, certo? Você espera, a dica é o seguinte, você espera os caras chegarem nessa posição aqui, galera, pra vocês poderem bater. Como assim, Velpera? Não, os caras estão funcionando aqui. Quando você sentir que os caras estão aqui, já pronto pra fazer o você vai fazer essa jogada aqui, galera. Você vai pedir para um parceiro seu segurar uma flecha, que vai ser essa aqui, se eu não me engano. Ó, você vai pedir pra ele segurar essa flecha aqui, ele vai só travar aqui, tá vendo, guys? E vai mirar na sombra e vai tacar, beleza? Ó, nossa flecha vai explodir, ó, na cara, os caras. E você vai ficar aqui já esperando, tá vendo? Na hora que você vê que os caras estão tá atacando bomba, você vai soltar essa mole aqui, galera. E já vai pedir a flash e vai abrir. Beleza? Ah, Felps, o que, que pode acontecer? Pode acontecer. Ou você vai ter esse spot aqui pra poder mirar, ou os caras já vão estar tá aqui, porque a motor vai trazer eles pra frente. Ah, Felps, dá pra melhorar essa tática? Dá. Dá pra você acrescentar uma molezinha aqui pra impedir que você morra ali de trás. Mas como é uma parada que é mais... Tô sem bomba, a gente não tem como segurar aqui. Acho que dá pra você fazer só com essas duas bombas aqui. Essas três, no caso, né? Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Como por que, que é três, Phelps? Você vai, o seu amigo vai ficar pronto aqui, você molotovou, soltou a molotov, banga, bangou, já era, dá o pique, volta, se você não achar nada galera, o seu amigo que fez essa bang, ele já pode vir aqui e tacar essa smoke aqui ó, que smoke é essa? a smoke device que a gente chama, pra que essa smoke, Flapira? porque você consegue ver os caras, tá vendo aqui ó, se eles começarem a entrar e eles não conseguem ver você. Tá vendo? Então essa smoke é muito boa pra você travar uma entrada. Porque você pode fazer isso aqui, ó. Você pode... Deixa eu fazer a smoke de novo pra vocês aqui, ó. Você mira aqui, ó. Você trava aqui no canto. Mira aqui. Taca de pé mesmo, tá vendo? Você tá mirando aqui, ó. Os caras não vieram. Você sobe aqui, ó. Já era. Nada. Subiu. Olhou o Naime, Voltou, olhou a rampa. Então essa smoke é muito boa. Então você pode misturar ela junto com essa batida. Você vem aqui. Taca a sua molotov. Pede a banho. Bangou. Bang, bang, bang, não viu nada. Volta. Já volta pra cá, ó. Ou você pode ficar aqui atrás da Smoke, ou você pode voltar pro bomba e ficar aqui atrás. Pode fazer... Milhares de coisas com essa smoke Então essa smoke, se você for jogar, por exemplo, o Vertigo E você quer deixar os caras... Você só vai fazer a pressão inicial na rampa ali Você perdeu a rampa Ou você quer deixar os caras ter o controle da rampa ali Perder tempo tentando dominar a rampa E você só controlar no final com bombas É uma boa dica pra você é uma boa, São boas plays, uma boa smoke Que você pode usar pra poder melhorar isso A galera não tem muito time, cara Que deixa os caras entrar, deixa os caras dominar E na hora que os caras vão plantar Na hora que os caras vão começar a plantar e fazer os negócios aqui por exemplo, o cara vai plantar aqui, ou vai plantar aqui. Os caras já estão tá prontos aqui, tá ligado? Os caras atacam duas a ganhar no seu pé, Molotov, Foda Smoke. Cara, você não consegue plantar, você não consegue jogar. É um estilo meio... Eu não gosto muito de estilo tão passivo assim, pra mim tem que fazer isso uma hora ou outra. Mas, caso você prefira usar isso do seu time, tá aí a dica do Felpão de hoje, beleza? Aqui na Vertigo, tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e é nóis, valeu.